Ele vai arrancar o meu sangue, demorou. Só que nessa daqui no bang, a sua rima foi caô. Pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual. <SILÊNCIO> É metade da sua caminhada, cê falou até que a cara é lavada, eu vou deter até porque minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada Cê no MC sujeira Cala a boca Você não é MC sujeira Você é MC decadente, tá na minha frente, cê tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleques é que é zica Meu verso brasileiro ali é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica é rima que é boa é visada. Eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou, tô aplaudindo seu segundo lugar. Oh! Aplaudindo no segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É o um ditado que é do brasileiro: os últimos sempre serão os primeiros. Oh! Animal na improvisada: se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão o primeiros sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar. E você o seu último a morrer ah! eu, tá, eu sou cruel, não é Detroit, TZ é da coronel, mas venho na Aldeia e deu um coronel. Ah!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 qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim se ele descer do palco Pode ter, pode tá? Já que você falou, então eu vou descer <risos> Meu mano, na moral, cê engano Cagou ah, esse mas... tempo! Ah, Caralho, esqueceu que eu tô, tô fumando? <risos> no cu tá querendo, tá? Ô, abriendo sabe que seu nome, carai mas aprendeu eles aprendeu, esse é um fato pra mandar punch você desceu do palco, fica aí eu fico num ótimo posicionamento pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro oh! Vou até contar pra professora O oh! do tá de zoa Você só vai me acertar porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Na oh! hora causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Otário, oh! oh, sem maldade Você vai perder pra minha pante Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante oh! Sabe, meu mano, que se acostuma O melhor da estudante vai perder pro neguinho Que não estudou porra nenhuma oh! Ah, não, não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara, se aprendesse tu não tava igual? Gritando na minha cara. Acabou, trouxa. do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Ha! Ha! Cê sabe você vai tomar ha! e pra casa cê vai voltar. Rimas em três: três, três, dois. Você fala até terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. Rado quem? Cê é no Detroit amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro não pensa fora da caixa oh! Mas você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Porque você no freestyle só amarela Não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela oh! oh! Fica fora dela, só que calma que rimando Agora você põe um o beat vira Vai virando, não virou, sabe, na improvisação Tá fora da caixa, mas vai para Pra dentro do caixão oh! Eu mando na esperança de tanto que eu te amato na mente deles, eu sou lembrança oh! O beat da é, atravesso, o beat não virou, tranquilo, vou oh. te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar, falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou, e a lembrança que eu ensinei o a fazer flow oh! O dia que foi esse dia, do dia do otário, acertou miserável uh -huh. <risos> E! Yeah. Rado quem mais Rado quem você não sabe Rado quem 2 que veio e você virou ah. o quem da Barbie. O! Ah! Ah! o escroto, falou até essa fita ele é o Cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu Diaguinho se tomou no cu, perdeu pro Red Topela então pro nível azul. Ah! Ei! Ah! Ah, tô na batalha e não perco para minha bronquite Porque agora eu te bato nesse bom beat E não importa o que aconteça Hoje eu vou enterrar sua cabeça Igual o Luca Don Não tem competição entre nós Você não é veloz Por isso que eu sou um cara feroz Eu penso independente de o que for Eu firo sua mente e eu nem passo hipoglóis Só que hoje pra sua casa você retorna Hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser o mena do Detroit Hoje vai perder pra adulto da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte A raiva que eu mando hoje você de antes, ou oh, ontem, não importa a data. Que toda vez que eu abro minha boca, eu deixo uma marca. A ponte oh. eu já atravessei, eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas, ou na madeira, eu faço e é sem besteira. Eu quero ver se realmente sua rima presta. Claro que eu atravessei a ponte. Você vai entender que hoje eu vou impactar. É com gifupanda, você não se adianta. Tailung, eu que sou outra ponte falar. Aê, passa, faz da rima e só sobra a carcaça. Eu vou que é tipo com um passo a passo. Agora eu não me engano, mano. Não me descompasso, até porque sabe, nego, que você vai perder. Rima que é boa, então se assemelha. É o tubarão, eu tô botando fogo. Prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha. Peixe oh! na sua grelha, e cê falou do Kung Fu Panda. Não importa qual é o tipo de luta, a melhor parte line é o tubarão que manda Já que eu tô no décimo dano, e no décimo dano dentro do seu coração você pode falar que você é o Kung Fu Panta, agora vai perder para o taekwondo do tubarão O tubarão tá no décimo pano, tá no décimo pano Eu sou acréscimo do plano, não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano o rimo, e não é por isso que eu sou o super 11 mas a sua medalha é de prata prata tá ruim desse jeito ou será que ela é de bronze oh. ah, ele falou que ele tá no décimo primeiro ano só que você é um brasileiro ao qual não vai ver sua décima segunda casa e nem vai receber o seu décimo terceiro oh. é um hoje pra essa casa eu te mando só que de uber eu sei que você é MC que não é youtuber é o primeiro 11 que vai perder pro super não não não eu não vou Super. Sabe que é o rima, agora eu vou impactar. Até porque lá tem a mão fantasma. Só que essa na votação nunca vai fazer ganhar. O pescoço do MC que não se comporta. Você é um sequela, pulei a janela. Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta. Da uh! uh! fechadura da porta, ó, oh, contraditório. Que carilário que vai pro sanitário dentro de um sanatório. Agora eu te falo, não conto do vigário. São extraordinário e não contraditório. Por isso que eu chamo perante o auditório. Você falou de fantasma, hoje eu vou acabar tua asma. O fantasma não é mal, fantasma é meu laboratório. É, uh! Uh! é o uh! uh! laboratório uh! uh! fantasma. Uh! Uh! Uh! Uh! Que ele não terminar a ser será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório, sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas poderosas porque minha guima é o próprio elemento X. Oh! Ei, hey, ha, ha, então deixa aqui o rimo, mostra como funciona, já yeah, por isso que eu faço verso que é desse jeito, é, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito, que você vai a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair, o chamo de cobra na rua. O que você não é, Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. É, porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. É, você tá de deboche, cê tá de deboche. É, o Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Você precisa citar o meu rival Pra não tomar um tchulala Pela sua cara de babaca Hoje você vai tomar um pau Então faz assim, Samuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de caçar esse seu flow cansado Vai curtir agora embora Você falou da minha vida, eu falei da sua Então respeito não ficar de zoa Para comigo quando virar sujeito homem E parar de ser bancado pela sua coroa ah! A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem, é cultura de homem, ok. Por isso que agora vou rimando com a fé, Jay. A cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala com o pai. Por isso no verso você não foi foda. O guia de paga as contas das mulheres dentro da sua casa, se é machista, como você okay. na roda.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 Deixa que eu chamo o fern não é trela sonora? J, J, J. Okay. É porque é respeito, então já na é porta aberta você pode sair fora Nessa yeah. minha rima não ecoa é Por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa Você quer que eu prove? Só assistir a live Ou então yeah. perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra, você, pra pessoa, agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito é você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corte, caralho 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime tu ainda tava mamando. <risos> de corre gritando na minha cara achando que você che vai chegar nos 11 né e você falou de família tem dez anos de corre vai se fuder você gritar de novo na minha cara você nem vai ver o teu filho crescer ah, ah, ah, eu, vou de eu, vou eu vou terminar errada então para você ter eu vou terminar o round gritando na tua cara